Bom, recentemente eu tava legendando um compilado de palavras profundas do X e eu meio que acabei interligando umas partes que tinha no vídeo, tá ligado? Eu juntei essas partes que eu legendei no vídeo com o um do clipe Moonlight. Vocês uh, devem conhecer da seguinte forma. No clipe Look at me, o X tenta ser um, ele meio que acaba virando um tipo de anjo, tá ligado? Ele acaba morrendo... E já no clipe sede, ele, vamos dizer assim, volta pra terra E ele luta com seu eu do passado, aquele eu problemático, tá ligado? E quando ele derrota aquele eu dele, ele consegue um tipo de paz E assim ele vira um espírito, ele ganha sua paz eterna, tá ligado? E ele fica presente aqui na terra, no clipe Moonlight Então ele fica em volta lá dos seus amigos, ele vê seus amigos dançando Sendo felizes, ele vê a sua ex-namorada E na minha opinião Quer dizer, eu acredito que é assim que vocês devem conhecer, né? Bom, eu nunca vi ninguém comentar sobre, então eu decidi fazer esse vídeo. É uma teoria sim, porém é uma teoria minha, tá ligado? Eu pensei nela, talvez não tenha sido o único, mas ninguém nunca expôs sua opinião, então eu tô indo, né? Bom, vocês devem lembrar que o clipe começa da seguinte forma. Tem o pessoal dançando e o ex, ele tá presente na festa de caráter físico. E mesmo assim, ninguém repara nele, tipo, what the fuck, velho, é o X como ninguém tá vendo ele, velho. E é nesse ponto que a minha teoria aparece, tá ligado? E também nesse ponto, a teoria, aquela que o X tá em espírito, faz sentido. Porém, como eu disse em umas palavras, eu posso provar, eu sou aberto que vocês acompanhem e continuem vendo o vídeo. Bom, como eu havia dito anteriormente, eu acabei que juntando duas partes, eu vou compartilhar ela com vocês. Agora que vocês se lembraram da cena do clipe, talvez ela não vai aparecer muito nesse vídeo aqui por motivo de copyright, pro vídeo não ser bloqueado no mundo inteiro, tá ligado? Mas eu vou tentar botar algumas cenazinhas assim ao máximo, tá ligado? Então, certo. De quebra eu já vou deixar aqui pra vocês o vídeo onde o X fala que ele sabe como é se sentir sozinho. Ele sabe como é estar em volta de um monte de pessoas mesmo assim se continuar sozinho. O que isso vai fazer ligação ao clipe, tá ligado? Então, acompanha aí. Pronto. Agora que vocês viram. Essa cena vocês provavelmente já devem ter entendido aonde eu quero chegar Talvez seja muito pouco, isso é verdade, eu sei Então, completando essa minha teoria, tá ligado É, relembrando, tá Que eu não pesquisei ela, eu acabei aqui desenvolvendo Enquanto eu tinha juntado essas partes Então vamos lá Voltando ao clipe O X ele passa por todo mundo sem ser percebido Exceto por uma garota, a Geneva Yala ou com uma pronúncia americana adniva. Tá, mas e aí? Voltando ao clipe que eu legendo, voltando ao vídeo que eu legendo, o entrevistador ele acaba aqui perguntando pro ex: você se sente sozinho por não ter ninguém que te entende verdadeiramente, te entende de verdade? E o ex em parte concorda assim, e mais pro final ele cita de forma indireta uma garota. Ou apenas uma garota entende ele verdadeiramente.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 É é some things are unexplainable, you know? Some uh -huh. things I I can't sit here and talk about because people will think I'm weird or people will think like I'm crazy, you feel me? E ele complementa. Eu não consigo chegar dela e conversar, não consigo chegar nela e me expressar, tá ligado. Aí por que ele não consegue? Por causa de toda aquela polêmica que teve entre ele e a Dineva. Ou seja, é por isso que ele acha que as pessoas iam achar ele estranho, porque mesmo depois ele sendo preso por causa dela, ele continua amando ela, tá ligado? Isso é algo que eu comentei em outro vídeo, caso vocês queiram ver. O nome do vídeo é do vídeo é Geneva Yala, a polêmica ex-namorada do XXX Tentacion. E por incrível que pareça, apenas uma pessoa né, que enxerga o X é a Dnia, também a pessoa que ele viu no vídeo, tá ligado? Então, você já viu que essas duas partes se ligaram? Talvez então, eu não esteja entendendo nada, mas tanto faz. Ok, fez sentido na sua cabeça, né? Espero que sim, isso vai do que você quiser acreditar. Talvez essa nem tenha sido a intenção do X dentro do clipe, mas é o meu ponto de vista. Se vocês separarem, faz sentido. E eu ainda julgo dizer que faz mais sentido daquele ser um espírito, tá ligado? As coisas ligam muito bem, que eu acho que toda aquela teoria de espírito, entre aspas, pode ser descartada, valeu? Eu acho que pode ser substituído por algo real e emocional. Como o sentimento que ele sente por ela e aquele sentimento de solidão que ele tem por ninguém entender verdadeiramente ele. Quem sabe essa minha teoria acabe virando um teorema, né, velho? Obrigado aí pra quem assistiu, pessoal. Vejo vocês na próxima. Tamo junto aí, quem viu. Valeu.